Olá! Esse vídeo faz parte da série Electra Heart Analisada. Se tu perdeu os vídeos anteriores ou posteriores, clica aqui para acessar a playlist. Living Dead é a primeira música do álbum em que a gente encontra Electra Heart de verdade, sem a presença dos arquétipos e sem a influência deles. Enquanto nas sete músicas anteriores os arquétipos faziam a frente e a gente só tinha uns relances da Electra, aqui a gente vê ela como ela realmente é. É uma menina frustrada, com um sonho falido, ela tá magoada pelas escolhas que ela fez, ela tá perdida naquela vida que ela se encontra e ela tá até com raiva de ter chegado naquele ponto. Essa talvez seja a música mais enérgica do álbum, tanto pelas batidas quanto pelo tema. A letra ela é super intensa e ela reflete direitinho o que é que tá passando na cabeça da Electra nesse momento. Ela tá agitada, ela tá confusa, ela tá com aquela sensação de que ela não viveu nada. E a letra fala sobre isso, sobre alguém que viveu várias experiências, mas que sente que não viveu nada. A Marina já disse que essa foi a primeira música que ela escreveu pro álbum. Foi a primeira em que ela colocou a ideia, né, do conceito no papel. Então é, é inegável a força que essa música aqui, Living Dead, tem no conceito do álbum todo. Aqui a gente tem uma menina que pode estar nos seus 20 e poucos anos, mas que não viveu mais do que uma menina de 12, porque ela não estava no controle das ações dela o tempo todo. Eram os arquétipos que estavam vivendo, que estavam levando ela nesse caminho, que estavam colecionando experiências. Para entender essa dinâmica aqui, eu peço que vocês lembrem de State of Dreaming, da questão toda da Marilyn Monroe. Eu falei para vocês que a Marilyn era uma personagem criada pela Norma Jean, pelos produtores de cinema da Norma para pra que ela pudesse chegar ao estrelato. Que as pessoas ficavam encantadas com a Marilyn não com a Norma Jean. Então, a Normadin se aproveitou disso e se escondeu atrás da persona que era a Merlin. Tudo para que a Merlin conquistasse tudo, já que foi muito mais fácil, né, Para Merlin chegar ao estrelato do que para Norma Jean. A Electra, então, desenvolveu esses arquétipos em algum momento da vida dela, que eu tenho praticamente certeza de que foi na adolescência, para ajudar ela a chegar onde ela queria, que era a vida perfeita que ela via na televisão, que era uma vida muito diferente da vida que ela tinha, que era uma vida de felicidade. No final das contas, todas as aventuras que a Electra teve nesse álbum não foram vividas por ela, mas sim pelos arquétipos. O que eu queria esclarecer aqui é essa questão de se ter um alter ego para alcançar as coisas. E essa não é uma questão Illuminati ou nada parecido com isso, eu não tô dizendo aqui que a Merlin ou a Electra tiveram a alma dividida, que alguém mal intencionado foi lá e programou a personalidade delas, como muitos sites dizem por aí. Sites que eu adoro ler por falar nisso. Na verdade, todos nós passamos por momentos assim na vida, né? Em que a gente tem que encarnar uma pessoa para poder enfrentar uma situação. Se eu sou uma pessoa tímida, eu posso pensar em alguém que não é tímido e encarnar esse alguém não tímido para apresentar um trabalho, um, no trabalho ou na faculdade, por exemplo. Eu estaria usando então de uma persona, de um alter ego, de uma personalidade que não é a minha, que é diferente de mim, pra poder cumprir com essa função. Isso não quer dizer que eu me escondi e eu deixei essa persona tomar controle da minha existência. Não tem nada de errado com a Beyoncé querer usar a Sasha Pierce, dizer que a Sasha Pierce é quem toma o palco, que dança, não sei o que, não sei o que. Ou com a Lady Gaga encarnar um personagem ou criar vários personagens, como ela já fez em toda a carreira dela, para poder vender um conceito. Aliás, vamos colocar na lista a nossa querida Marina que inventou um personagem, encarnou esse personagem, tudo para vender um conceito, o conceito do álbum dela, algo que ficou mundialmente famoso e que deu a fama a dona Marina Diamantes. Apesar de mergulhar na Electra enquanto estava divulgando o álbum, a Marina ela não se perdeu nessa personagem, embora eu ainda acho que ela estava se perdendo quando ela decidiu matar a Electra. O problema então não é inventar uma persona e usar dessa persona para vender uma ideia ou para cumprir com alguma função. O problema disso tudo é se esquecer de que, em algum momento, esse personagem tem que ir embora. E a gente tem que voltar a ser quem a gente realmente é. Coisa que a Merlin e a Electra esqueceram. A Electra não sabe o que é viver e ela não sabe o que é amor. Já que não foi ela que experienciou o amor. Foram os arquétipos que fizeram isso. Ela diz numa linha do refrão I haven't lived life, I haven't lived love Just birds eye view from the sky above. É um pouco assustador se a gente for analisar essa questão. Porque envolve o psicológico da Electra. Essa questão de dissociação de várias personalidades, de personas e tal, pode levar anos para ser curada e na verdade eu não sei nem se existe uma cura. É um pouquinho tenso. E ainda no refrão, na primeira parte do refrão, ela diz que I'm living dead only alive when I pretend that I have died. Fazendo referência direta então a essa questão de que ela nunca viveu nada, que ela está se sentindo morta. Porque ela tem experiências, mas ela nunca viveu nada, ela é uma morta-viva. Enquanto a persona tá vivendo por ela, ela é escondida dentro dela mesma. Ela finge que morreu para dar espaço para os arquétipos, mas ela ainda tá lá dentro observando tudo. Ela tá vivendo, o corpo dela tá vivendo, mas ela tá morta, tá anestesiada. Vocês conseguem entender essa dinâmica? E vocês conseguem entender como deve ser horrível isso para alguém? Por isso que a Electra tá tão angustiada nessa música, por isso que ela tá tão braba, por isso que essa música é tão enérgica. Ela não conhece o mundo. Esse direito foi tirado dela por causa de um sonho frustrado. Nos versos da música, Marina descreve uma rotina super infame e o que a Electra começa a sentir nesse momento da vida dela. Esses dois versos resumem a vida dela enquanto persona original deixada de lado. A Electra passou as sete últimas músicas esperando que a vida dela começasse, esperando que o momento dela chegasse, que a felicidade que ela tanto esperava viesse. Mas isso nunca aconteceu, nunca começou, nunca veio. Aqui ela já tá começando a aceitar, na verdade ela já aceitou que essa perfeição nunca vai chegar. Então ela se pergunta se isso tudo valeu a pena, se isso tudo foi certo, se tudo que ela fez foi certo para chegar nesse momento. E ela percebe que não. Ela entende que isso tudo só aconteceu, que os arquétipos só tomaram conta porque ela tava magoada, porque ela tava machucada. Tem uma linha que ela diz, it happens when you're hurting, ou seja, essas coisas acontecem, esses sentimentos de vazio e de nunca ter vivido acontecem quando a gente tá magoada. Essa é uma música decisiva no álbum, porque eu acho que ela dita todo o ritmo, todo o tema do restante das músicas. Tem uma linha na música que a Electra diz, lying down in a glittery mist and I, I think of all the men that I could have kissed. Ela expressa mais uma vez desejo, só que desejo por alguma coisa verdadeira. Ela diz que está deitada na névoa brilhosa, né? e isso meio que ironiza o lugar onde ela está agora, ironiza aquela vida perfeita. É metafórico para o lugar maravilhoso, glittery, onde ela se encontra, só que é um lugar nebuloso, né? mist, que nebula a visão dela, deturpa a visão dela da realidade. E ali naquele lugar, ela pensa nos beijos verdadeiros que ela poderia ter dado. Ela pensa nas experiências reais de amor, de relacionamentos amorosos e tal, que ela poderia ter tido. Aqui nesse momento, eu acho que ela meio que deixa claro que ela nunca beijou de verdade, que ela nunca amou de verdade, que ela nunca se envolveu com alguém de verdade. Ela nunca amou o marido dela por ela mesma, então. Foram os arquétipos que amaram o marido, foram os arquétipos que trabalharam naquele casamento que já estava falido. Né? Foram os arquétipos que fizeram ela ficar quando a coisa já estava feia e quando o barco já estava afundando. Eu vejo essa música como uma grande revolução na vida da Electra. E, como um divisor de águas do álbum. Eu acho que existe a Electra Hort e existe o álbum Electra Hort antes de Living Dead e depois de Living Dead. Antes de ela acordar pra aquilo tudo e depois de ela acordar e decidir expulsar os arquétipos. Eu acho que aqui ela começa a fazer planos, né? Ela começa a pensar nas possíveis saídas. E sempre que o álbum chega aqui, eu imagino a Electra com uma mala nas mãos, assim, saindo da casa do marido, super dramática, sem olhar pra trás, só pensando no futuro e na guerra que ela tinha anunciado na música anterior.